Tem alguns jogos que realmente eles são bem viciantes aí, lógico que vai variar de pessoa para pessoa, né? Quais são esses jogos? Mas pelo menos para mim, sempre que eu entro nesse jogo aqui, ele me captura de uma forma absurda. Eu acabo jogando aí uma noite inteira ou um dia inteiro, é sempre assim. Muitas vezes eu abro só para dar uma olhadinha em alguma coisa nos updates e tudo e acabo jogando a noite inteira. <risos> Vamos lá. Ok, meus Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer aqui para o canal mais uma vez esse jogo. Eu já trouxe ele aqui em outras oportunidades, mas acho sempre interessante estar tá trazendo, porque é um jogo que particularmente eu gosto e ele recebeu recentemente um update. Aliás, ele vem recebendo vários updates aí ao longo do tempo e, porra, cada update que chega dá uma melhorada numa coisa nova. Vão chegando novos materiais e tudo, melhora a performance e tal. Aliás, dessa última vez até a interface dele ganhou um upgrade também. Olha aí, bem interessante, né? Esse jogo ele é muito maneiro, olha aí. Tem várias forças especiais e tal, os uniformes eles são bem maneiros, bem detalhados. São bem fiéis também, né? Definitivamente esse jogo ele merecia ter uma, uma comunidade maior, ter mais pessoas jogando e tudo mais. Eu acho inclusive importante até que eu traga conteúdo regularmente sobre ele, de tempos em tempos, para o pessoal ficar ligado. É um jogo free to play, tem isso também, né? um jogo bem redondinho e é de graça. Então vai lá, baixa e joga, porque se você não jogou ainda, com certeza você vai gostar. Por enquanto ele só está disponível no PC, mas existe aí. A possibilidade dele estar tá chegando também num futuro próximo para os consoles. Inclusive, esse jogo ele tem muito cara de console. E se chegasse a ser um estouro, eu tenho certeza o pessoal ia gostar bastante. Uh, beleza, uh, vamos lá então, né? Como vocês podem ver, já devem ter visto no título aí do vídeo também. Hoje eu tô jogando aqui o Caliber, né? Para quem não conhece, o Caliber é um jogo de tiro em terceira pessoa. Aliás, ele recebeu recentemente uma atualização que deixa ele em primeira pessoa também. Ele é baseado no trabalho em equipe. Eu até mostrei um pouco ali das forças especiais que estão presentes aqui no jogo. Deixa eu remover o HUD dele aqui para poder deixar a gameplay um pouco mais imersiva, olha aí. E é bom remover o HUD nele aqui porque realmente a remoção de HUD retira tudo. Aí fica o bem o maneiro, olha aí que show. aí <risos> Então, como eu ia dizendo, é, ele é baseado no trabalho da equipe, né? Então a gente sempre entra com pelo menos mais 3 para poder combater ali os inimigos. Eles têm os modos PVE, PVP e tem o modo pvp né? No caso, o PVE você luta contra bots, o PVP, logicamente, você luta contra outros players, e o PVP-VE é uma mistura ali: tem player, tem bot, tem toda uma maçaroca ali, mas todos os modos são, são bem maneiros. E aí é aquele esquema que a gente já conhece, né, cada membro tem uma classe, né, cada classe tem seus atributos, enfim. Nada que você não já tenha visto aí em outros jogos do estilo, né, nada extremamente inovador. Então a gente tem aqui um assalto, a gente tem um suporte, a gente tem um médico, tem um atirador. Enfim, cada um com suas funções estabelecidas e tudo mais. Como eu disse, nada muito inovador. Morre, desgraçado. Inclusive, a gente sabe também que nem sempre os membros da equipe fazem tudo o que deveria fazer. O médico, por exemplo, nem sempre cura a equipe, então <risos> é bom você jogar safe, porque os médicos aqui nesse jogo geralmente são enruchadores. Os caras querem saber de matar só, né? Aí fica meio complicado. Putz, olha esse cara aqui. Pensei que o cara tava morto já. Beleza, vamos avançar aqui pelo outro lado. Vambora. Só lembrando, eu estava mostrando aqui agora há pouco todas as forças especiais e tal, são muitos operadores que tem aqui, muitos personagens para a gente escolher e tal, entre as quatro classes. Eu fiz um vídeo aqui com dica, né, mostrando um pouco mais sobre cada um desses personagens. E aí, se vocês tiverem interesse, eu posso falar mais sobre cada um deles, porque, assim, a gente tem que ir jogando para poder desbloquear cada um deles. Né? Quanto mais a gente joga, mais a gente vai comprando cada um deles com o dinheiro do jogo mesmo. No meu caso, eu tenho uma conta especial, que é uma conta para criadores de conteúdo, que já vem tudo desbloqueado. Então, de repente, se vocês quiserem saber mais a respeito dos personagens e, principalmente, da progressão, o que vem para cada um e tal, ou como progredir da forma correta, é só comentar aí, beleza? Se esse vídeo der boas visualizações, der um bom número de likes aí, aí a gente continua trazendo esse conteúdo de dicas para o Caliber, para poder ir movimentando a comunidade, né? Então é só comentar aí, dizendo o que quer esse conteúdo, que pode ter certeza que eu trago. Aí já aproveita e comenta aí também se vocês querem ver mais lives desse jogo. Eu fiz algumas, né, Mas nunca mais eu fiz porque o jogo meio que deu uma baixada no hype. Mas se vocês quiserem eu posso continuar trazendo. É um jogo muito maneiro, muito maneiro mesmo. Inclusive até posso fazer aí umas equipes jogando com a comunidade e tudo mais. O é um jogo é bem interessante, como vocês podem ver aí. É um jogo bem interessante. Eu tô jogando aqui com o Voron, que é um operador que eu gosto bastante. Eu achei um lugarzinho bom aqui para poder ficar de olho neles. Enemy support. Empty, reloading. Got him. Um, One last. Support. Morre, desgraçado. É bom que a gente tem um atirador eficiente ali pelo menos. Defend your position. Don't let the enemy disarm the device. Empty! Reloading! Olha aqui o desgraçado passando Toma oh, desgraçado Beleza, beleza aí, Missão concluída Show de bola Então é isso Comenta aí embaixo o que, é que você acha do Kelly, se você gosta desse jogo, se já jogou. E comenta aí também se você quer ver mais conteúdo sobre ele aqui no canal, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.